E eu vou te falar aqui quanto eu consegui em uma semana farmando Gold no Matching. Quer ficar muito rico de modo eficiente e prático no Matching 2 sem estresse? Se a resposta for sim, me acompanha aí nesse vídeo tutorial com as Pedrinhas do Dragão o método mais rápido de Farm Gold do Matching 2. Se inscreva no canal aí e ative o sininho para receber mais vídeos top de Matching aqui no canal e dos melhores jogos do mundo aqui no canal Poção de Mana. Pessoal, a legenda aí, tá? eu vou lendo aqui para vocês, tá bom? Então, conceitos básicos de farm por esse sistema aí, tá bom? São dropadas aí em monstros do jogo, tá? também de outros modos aí, tá bom? É, adicionam aí um status muito importante para o personagem, tá bom? Que você vai equipar, né? Também há possibilidades aí do sucesso ou falha, tá bom? No processo de evolução das pedras aí, tá bom? Então é bom ficar atento para evitar falhar. Mas com o tempo você vai pegando o jeito aí, pegando a prática, tá? Quem está parado do jogo, parou de jogar um tempo já, vai voltar agora, talvez demore um pouco a a reaprender, mas o vídeo tá aí para isso, tá para ajudar, gameplay é simples tá, na minha conta nova aí, não repare tá bom, só para ilustrar mesmo, tá bom bom, os valores de farm, quanto que vale aí cada pedrinha, tá bom, diamante vale entre 1 e 1.3 UOM rubi entre 2 e 2.3 Jade entre 1 e 1,2, Safira, Onix e Granada mais ou menos ali 25kk, tá bom? Podendo variar, né? Os que mais valem aí, tá? Para preço de compra, né? Então, muito importante saber o valor certinho, tá bom, pessoal? O Rodrigo quer dizer aí que esse é o principal meio de farm do Match 2, hein? Agora, dicas aqui adicionais, tá bom? você se orientar para voltar a jogar aí tá bom então são mais ou menos 13 mil pedras cruas tá para completar um set perfeito tá bom e para o uso não tem que ser uma pedra perfeita mas que tenha um adicional de hp ou defesa tá Te recomendo aí terceira dica você pode renovar a duração das pedras tá com elixir tá bom e são seis pedras aí alocadas ganha o um efeito conjunto ali no seu personagem pessoal tá bom então o mais importante é você ficar atento aí ao tempo que você leva para conseguir se demorar muito tempo vai demorar uma década aí né a conseguir as pedras como consegui-las de modo mais prático antes disso um detalhe observação você precisa refinar as pedras tá bom pedras S aí mais quatro é né, para conseguir uma pedra S tem que ter, por exemplo, ali, 32 cruas, tá bom? para adquirir uma excelente, tem que ter 32 foscas, tá? Só um resuminho básico aí, tá? Das pedras, essa, tá bom? Que tem que refinar, tá bom? Caramba, galera! Eu vou ficar ricão aí nesse jogo, hein? Bora farmar aí! É importantíssimo aí, fazer essa evolução aí das pedras, tá bom? Bom detalhes gerais aqui atributos aí tá bom das pedras tá amarela aumenta a inteligência e danos mágicos dragão granada aumenta hp mp máximos e absorção de mp dragão safira importante na redução a é classe está e outros bônus de atributos Ônix aumenta o poder e crítico Reflete, reflete aí. Oh, <risos> reflete e bloqueia ataques, tá? Dragão Rubi. Aumenta o poder e defesa, tá? E Dragão Jade aí aumenta o HP máximo. HP e absorção aí, tá pessoal? Dragão é. Um nome reduzido aí, tá bom? Pedrinhas do dragão, tá. Enfim, coloquei dragão ali. Azar. <risos> bom, é, Outra dica aí. Faça o farm sempre em várias contas, tá, pessoal? Em ação conjunta, porque senão, galera, demora um ano aí, tá? Porque é muita pedra aí, tá? Então, passa em várias contas, tá bom? É importantíssimo isso aí. Dicas para dropar mais pedras. lupa de cash de 3 horas, tá? Pra reduzir o tempo de drop, tá bom? Procure dropar, Doprar? Eita, eu tô hoje... Tô cansado aqui, tanto beber refri, né? Procure dropar sempre perto do NPC teletransporte, tá? Pra facilitar aí seu tempo, né, de, de drop e assim sofrer menos ali. Pra juntar. Não é sofrer não, é, é divertido dropar. Só que com o tempo pode descansar, cansar, entendeu? É bem isso mesmo. Quanto a refinamento, atenção aqui. Tem que ter duas pedras, tá? Que pode ser A, C, B, D ou S, tá? E os tipos delas, ó, fosca, clara, limpa, brilhante ou resplandecente. Ficará resplandecente o seu olhar quando você começar a conseguir aí muito gold, tá? Aqui no match 2. Não é impossível, não é muito fácil, tá? Mas tem que ter perseverança, tá? Como assim, Rodrigão? Perseverança? Quanto tempo leva? Pessoal, mais ou menos aí tá, em uma semana eu consegui ali 21 Ons por semana usando 4 contas, tá, isso no passado tá, faz 4 anos aí que eu joguei, né, perdi a conta né, aliás, <risos> pra variar, mas por semana aí tá, 4 Ons por conta, tá bom, no farm direto né, como assim direto, umas horinhas por dia né, é importante você focar nisso aí, entendeu, Primeiro para aliviar do grinding, né, não ficar só no up direto ali, também para armar a economia no jogo, né, economia que vai ser muito importante, tá bom? Então, é bom ter quatro contas, tá, quem tem aí dois PCs, dois computadores, ainda assim é melhor, né, mas um PC só, tendo uma boa memória, memória RAM, já suporta aí, né, é, digamos, tu conectar múltiplas contas, se for o caso, né, Para ajudar. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Resumindo, espero ter ajudado aí a dar uma luz, né, para quem quer voltar a jogar, tá? Tem como farmar, assim, muito gold, dominar o servidor, dominar o PVP aí. Esse aqui é um game clássico, assim, que eu sou fã pra sempre aí, essa música nostálgica aí dos bons tempos, né? Eu jogava lá, adolescência, né? Inesquecível aí. Bem, deixa a sua opinião, a sua contribuição, caso você queira ajudar a comunidade com alguma dica, tá? Por favor, comente abaixo a sua opinião para ajudar a comunidade de Match 2 aqui do canal. Valeu, galera! Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima!